Não comigo, né? Você que não está entendendo nada, simplesmente hoje, na verdade hoje não né, porque eu tô gravando esse vídeo em outro dia, mas dia 5 de abril, o canal faz um ano, não um ano que a conta foi criada né, mas um ano que eu postei o primeiro vídeo, aí você deve ir lá no meu primeiro vídeo e viu que foi dia 18, e sim, só que eu vou explicar isso aqui, foi assim, eu criou meu canal no dia 5 de abril, é o primeiro vídeo eu postei um vídeo reagindo a, eu acho que foi um vídeo de futebol, aí, Aqueles vídeos, depois daqueles vídeos eu postei mais de um 16 Junto com esse que, foi, é, que é o que você viu agora Que é o primeiro Aí, é, os outros vídeos eu não, sabia que, eu não sabia praticamente nada sobre YouTube Eu não sabia que dava de privar vídeo Aí o que eu fiz? Eu apaguei todos os vídeos menos aquele Porque eu sabia que aquele um dia ia bombar E adivinha? É, bombou até Então é por isso que hoje eu vim trazer aqui um compilado dos maiores vídeos Dos vídeos, quer dizer, dos vídeos que eu mais gostei de gravar né Porque, mano... Sinceramente, um é um ano, sempre, sim, sempre um vídeo. Lembrando que essa semana eu vou trazer maratona dos vídeos antigos editados. seja, uma maratona dos vídeos antigos, só que é, com novas edições e novas coisas, tá bom? Então agora fique com os melhores vídeos do canal. Fui! Memes é de gameplay Fala galera, beleza? Aqui que fala é o aí, eu tô falando igual gente doida. Não, não vou falar minha intenção Hoje eu tenho que não preciso aqui, um um 2011, mais de 2011, mil de vinte vamos é aí e daí aqui tem brasileirão ó. Você que tem premat ah, tem premier league tem brasileirão tem isso aí, a Team tem bundesliga tem a liga tem o resto do mundo aí da sul-americana aqui libertadores do mundo no caso, eu já vou pegar. Tem um estilo que tem os números da produção, só tem uma versão Ribeiro que tá errado ali. O nome tá Everton proximidade. Mas tá de boa, velho. Aqui você tá dizendo que tem uma pra tem tudo aí, né? Velho, a informação tá certa. Os três testando de novo ao YouTube depois de quase dois meses. Tá gravando. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu. E bom galera, eu trago para vocês aqui mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu vou mostrar para vocês como jogar é, no seu MCP no sobrevivência com as conquistas ligadas com, com, com o Keep Torinventor ligado sem desativar as conquistas no Minecraft. Deu de entender? Tá bom, velho. Então, velho. É. Esse vídeo eu acho que vai sair na terça-feira. É bom, velho. Desculpa pelo atraso. E vamos lá pro MCPE. Depois de você, você vai entrar no seu Minecraft, velho. Aí você vai estar tá, é, entrando aqui, né? Fazer um novo mundo, criar um novo mundo. Ai, velho, é muito fácil. Véio. Você vai ver que você vai adorar muito e curtir também, né, é, aqui, ó. Você vai criar um mundo é colocar aqui tudo padrão só não vai ativar o chat sabe você pode colocar coordenada mas não ah, sim, mano é, é isso roda minha e vamos ver beleza né é eu tô aqui se eu quebrar esse bloco vocês vão ver o que acontece nasce outro bloco aí o cara me mandou para aí eu ver o que ele mandou ele mandou Ok, o nome, o nome do mapa, o criador, TorlandaisTR. -si eu vou, se eu achar o canal dele, eu vou colocar aí na descrição. E, e se vocês quiserem também, eu deixo o mapa para download aí. Né? Ele tá mandando várias coisas aí que eu já sei. Então, tô... tá bom. Próximo. <risa> Vamos pro flash blue, e... moleque do. Esse aqui comendo não comendo. <risos> Fala aí pessoal, isso é bizarro, mas meu, e galera no vídeo, eu estamos aqui com mais vídeo. Eu ia deixar um, um, um vídeo aí, só que tinha diretoral da música de fundo. Então, próximo! Mano, diz que isso aqui não é bom, velho. Mano. beleza que falei do mano, traz mais um vídeo para vocês mano e hoje eu trago um vídeo aqui totalmente diferente mano a acho que é primeiro não, não é a primeira vez mas sim eu queria trazendo um vídeo aqui de como jogar minecraft no PPSPP. pp qual você não sabe é um emulador de ps2 você tá jogando isso aqui primeiramente mano você vai precisar tá baixando um arquivozinho que eu vou deixar na descrição mano é 67 megabytes não é nada gigante vai ocupar sua memória é só você ter, ser, você ter isso de liberado que você vai conseguir baixar aqui o minecraft Assim que você baixar, você vai precisar de um gerenciador de arquivo. Pode ser o que, se, o que vem já no seu celular. Aqui ele também serve, então eu vou... Vou deixar um link de um gerenciador de arquivo aí, confiável que eu tenho aqui nele. Eu tenho um dois, eu tenho o um x Explorer e o G-Arquivo, que é o que eu acho melhor. Então agora bora lá o tutorial de instalação. Você vai entrar no seu gerenciador de arquivo, vai vir na parte download. Se você baixou, vai ter na parte download. Você vai fazer o seguinte, você vai estar tá procurando aí o... O arquivo que você baixou né, o nome dele é Minecraft PCP versão 2.0 modelo isso aqui. Então você vai estar tá clicando aqui em exibir, vai dar um, pera aí, você vai dar clicando nele e vai clicar nele aqui ó, peraí aí que o cara marca meu Deus. Peraí. Aí foi, clique em exibir, aí você vai estar tá pegando isso aqui mano e vai estar tá, vai estar tá se pressionando isso aqui e vai segurar aqui em copiar vai copiar e você pode colocar aqui na minha interna e como eu já fiz eu não se você vai ter que baixar é esse aplicativo que o ppspp psp emulador que é o, o emulador que eu falei aí você vai estar tá clicando aí você vai estar tá abrindo ele aqui você vai tá, estar lá e depois você abre e ok aí abriu aí se você colou na memória interna, ela vai estar. Tá, ele vai estar tá aqui, ó. Home, já eu botar aqui. Vai estar tá aqui, ó. colou na memória interna, então vamos clicar aqui, mano. Eu já vou lá, Você pode. Eu vou mostrar minhas configurações aqui, porque vocês podem dizer que não tá travando. Então, aqui minhas configurações tem um OPGL, o renderização com buffer. Eu desativei isso aqui. Isso aqui eu não, não coloco. Por citação de FPS, isso aqui dois, enfim. Eu já vou também dizendo que isso aqui não é o um Minecraft das últimas versões, não. É um Minecraft, de... é até bonzinho pra jogar. Aqui, okay, mano. E olha isso. Mano, diz que isso aqui não é bom, velho. Mano. Fala pra velho. Isso aqui é bom pra caramba, velho. você pode selecionar aqui. de colocar textura. Se vocês apoiarem, eu trago um vídeo aqui. De como colocar textura aqui. Você tem aqui okay, opções. Você pode estar fazendo algumas coisas aí tem aqui para você estar tá vendo aqui como jogar tem aqui single play você clica que single play para criar o um mundo Cria um mundo cria um mundo Eu deveria ser bolinha da vida new road eu não sei como é que coloca é, tipo como é que É, muda o nome velho. aqui acho que é. aqui aqui beleza aqui é o nome do mundo vai ser do, do... não vou só do só do GB GB Não sei porque meu... achei esse nome da hora Do É... Aqui tem tá seed eu... pra, É... A melhor seed do mundo, vocês não podem desconfiar e falar nada Olha que seed mais linda, velho Olha esse aqui, meu Meu É... Prepara, meu Ovo, olha que ma <risos> Que maravilha, mano Olha lá, meu ovo Aí eu vou colocar aqui em criativo aqui dá de colocar frente eu vou criar um frente aqui esse aqui em geral vai dar uma lagada aqui para criar o áudio tá Pera aí que o áudio tá bugado aqui mano. eu acho que é porque eu, Deixa eu ver aqui ah, aqui acho que é isso Deixa eu, ver. eu não sei é tá bugado então eu vou desativar o áudio aqui né mano por enquanto que tá muito bom aí é, beleza Eu tirei aqui galera tá muito bugado para abrir o inventário eu não sei ainda mano aqui eu vou e como que é abre o inventário mesmo clica aqui não aqui eu não lembro velho mil milhão de anos depois espera aí aí Ah, eu abro ah, era com os dois se liga aqui, mano, ó Aqui os blocos, então não vou acabar o vídeo por agora Aqui, ó, eu pego um bloco Aqui, eu coloco aqui, ó, tá vendo? Aí eu saio Como é que sai? Como é que sai? beleza Eu tenho que clicar no X Pera aí Sai, aí, sai, beleza Aí eu posso estar tá colocando o um bloco aqui, ó Como é que coloca agora o bloco, hein? Não, mano eu acho que eu tenho que clicar, né? Eu não sei, né? vamos girar aqui para de esquerda no quadrado. Vamos subir. Agora, como é que eu vou subir? Que aqui quebra, beleza. Próximo. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah I do just what I do and I hope you let me in, let me in, yeah. we must be video e velho, estamos no episódio 4. E galera, é o seguinte: mano, no vídeo hoje, estamos aqui no nosso mapa, no nosso mapa querido e bom, né, galera? No vídeo, hoje, vamos fazer aqui uma mega sala de baú. Só que entra, mano, vamos dedicar nossas queridas mágoas, eu acho assim que assim fala, ao nosso querido papagaio, mano. É em off. Eu tava pegando madeira e eu, sem querer, cliquei para apertar o machado, então, mano. É, eu fiz aqui o túmulo dele, mano Tem a linha Pena que ele dropou Papagaio É nós que, é nós mano Valeu, e carinho de triste e... Então, mano Digita F fecha, se você tá vendo esse vídeo Digita E E bom, mano, se você não assistiu o último episódio nós fizemos aqui nossa farm de Vaca, mano, 100% tomate E assim nós ficar alimentando as vacas no caso eu não alimentei muito, porque eu não tive tempo Mas é assim, mano Eu alimento, cresce, blá blá blá Eu também plantei ali pra eu conseguir muito trigo E mano, eu também tava em off é, Com plano de secar isso aqui mano. Aí eu cavei ali, peguei muita Terra, sério, ali, ali tá uma bosta Justamente por isso, porque, porque pega uma terra E hoje eu fazer uma sala de baú justamente Ali, mano, vai ser ali Essa sala de baú, porque eu já tinha cavado e, Mano, eu passei isso aqui Eu já dormi, eu dormi não, ah, se der, não vou matar. E galera, é o seguinte: mano, como nós vamos fazer essa sala de bônus? fazer uma sala de estilo medieval. Só deixa eu pegar minha armadura aqui, né? Porque eu posso morrer aí, aí depois eu fico me queixa, aí, só que o burro fui eu mesmo. Então, vamos aqui me equipar, né? E beleza, bom. Primeiramente, mano, eu vou precisar de bastante madeira. Eu peguei um pouco, oh, ó, oh, deixa eu ver aqui. Oh, ah, não, já tá aqui no meu bagulho, aqui, já tá no meu slot. Deixa eu ver se tem um mais aqui, mano. É, acho que não. É, não. Eu também fiz uma escape de para não descer logo para mina, mais rápido. eu é, fiz bastante coisa. Fala, não, não me diga! Já tá de noite, então bora dormir, mano. Troquei minha câmera. E bom, primeiramente nós vamos estar tá fazendo uma mega time lapse aqui. De nós quebrando aquelas pedras, mano. Porque pra fazer uma sala do baú tem que quebrar coisa. Então, bora de time lapse. Mano, nossa saliva eu vou ficar assim Eu quero colocar aqui com um pó, assim, meio cozado mano Porque eu quero deixar a nossa saliva o é top Uma craft inteira, mano, pra nós, é... Tá conseguindo fazer as coisas aqui. E bom, o que, que eu posso fazer, mano? Eu quero fazer aqui uns detalhezinhos, mano Top, vai ficar top, você tá ligado Eu tava ali de boa, né, que eu vou num buraco No meu... Pra fazer sala de boa, mano, eu quero numa caverna Aí quando eu vou, ver aqui, mano eu já tô ser um puto você se liga nesse negócio, velho Caraca, velho ah, eu vou fazer uma passagem secreta aqui, maluco. Para se quebrar aquele coisa. Mano, que que foda, velho. Olha é isso, mano. Ah, agora eu gostei. Véio. Mano, olha isso, velho. Espera aí, o que tem ali? é lá, véio. Tem até ferro. Vou pegar esses ferros mano. aqui, agora bora é vazar daqui, né? Depois eu vou passar aqui de novo, olha isso mano, Essa é gigante eu vou passar aqui depois pra pegar o trisfé Então bom, agora nós fazemos aqui uns detalhes né, eu tinha que cavar mais mano, eu cavei mais porque eu quero fazer uns detalhes que eu nunca fiz na minha vida Que eu acho que vai ficar top mano, né? se não ficar top eu desmancho tudo, eu derrubo tudo tá ligado E é meio que assim mano, eu, eu derrubei essa eu cavei mais, eu quis fazer de 5 de largura Pode dar pouco baú, pode, mas tô nem aí, mano, vai ser assim, eu quero assim, e o canal é meu, você não tem, mentira, mentira. o canal é nosso, mentira. o canal também é teu, mano, praticamente tu comer, tô o dono do canal, eu não sou o dono do canal, porque tudo depende de tu, mano, tudo depende de tu dar like, depende de tu se inscrever, depende de tu compartilhar, eu só sou um idiota normal gravando um vídeo aqui aleatório pro YouTube tentando ganhar inscritos e não faz nada, então eu sou só uma pessoa aleatória você que é o real o, o real motivo de você é, o, você é o dono do canal você você no plural vamos colocar aqui mano as madeiras beleza né já tá feito e agora mano como a ah, gente você me pergunta mano como é que tu vai fazer isso aqui primeiramente para fazer a decoração a declaração que eu tava pensando é meio que assim, né? colocar umas escadas assim, ó, assim do lado e tal, assim, né? aí vim aqui, ó, por aqui e estilo aqueles. É, eu quero copiar alguns youtubers, né? Eu não sou copião, você sabe que eu copio. Ai, <risos> é, mano, sou muito retardado. Eu sei, essa terra aí em cima eu ainda vou trocar, mas isso vai demorar um pouco. Né? Vamos colocar isso de certo. Beleza, caraca vê, deu certo Isso, mano. Isso é maluco. Aí aqui atrás eu não vou fazer nada, mano. Que eu só vou colocar um bloco depois. Mas vou falar aqui como eu vou fazer. Finalmente vamos colocar todos os baús lá e eu já explico. Peguei bastante madeira, mano. Derrubei duas daquelas árvores lá, daquelas grandona, mano. Que você faz meio que uma escada pra subir, mano. Foi caraca, mano. Foi animal, velho. Você é louco. Parecia que eu tava num filme, tá ligado? Mas foi muito engraçado. E mano, deixa o like aqui embaixo, mano. Eu esqueci de pedir, então deixa o like. Eu fiz uma decoraçãozinha aqui, mano. E agora eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vou trabalhando aqui essas lives. E vou tá colocando aqui, né, mano. Pra dar um toque diferente. Olha só como fica da hora. Aí depois eu, eu vou dar uma arrumada aqui eu já. Aí maneiro, olha isso, o baú tá flutuando aleatoriamente. Olha. Quando eu colocar esse baú, esse outro baú aqui, quer ver? aí, eu sair daqui. Colocar esse baú aqui, ó. Ah não, tem errado. Quando eu colocar o baú aqui, ó, agora apostar que ele vai virar. Olha, tá vendo? Essa versão tá muito bugada, isso é louco. Acertado. Na verdade isso aqui nem é um bug, mano. Isso aqui já tá desde o começo, dá um. Quem quiser relatar a, a, a sala de baú tá aqui na minha frente, mano. Só que antes, mano, antes de eu mostrando. mano, deixa seu like embaixo, mano, porque deu trabalho, mano. Tô aqui a 5 horas gravando esse episódio, mano, então deixa seu like aí, mano. Se inscreve no canal se não é inscrito. E se não ativou o sininho, mano, ativa aí pra receber todos os vídeos aí do canal, mano. Agora eu vou tentar soltar vídeo todo dia, porque minhas, minhas atividades de escola, aula, já acabaram, então... Vai dar ele postar muito mais vídeo aí no canal agora. E mano, no 3 eu vou mostrar: 3, 2, 1. É, eu deixei eu tive que colocar essa porra, dela, mas aí é dentro. Mano. É, eu sei, ela não tá feita totalmente. Mano, é, deixa eu colocar aqui mais uma espécie né? Não, não nascer móvel aqui, mano. E velho, aqui nós podemos muita coisa, mano. e eu coloquei assim, mano. Eu queria ter feito maior, mas é, um baixo do tempo nós vamos aumentando ela, mano. Se você gostou, deixa o like embaixo. Né? Comenta aí também se você gostou. E é isso, né, galera. Muito obrigado por estar até aqui. Valeu, valeu. Deixa o like. Valeu, valeu. E tchau.